de hoje que eu tô fazer, vendo os meninos fazerem, eu gostei, vou mostrar pra vocês ó, o que que eles fizeram e a gente tá fazendo o chapeamento do drywall duplo aqui na obra tá, pega o detalhe ó, eles estão com a estruturação e estão iniciando o chapeamento do drywall detalhe, viu, ó, chapinha pra você poder afastar e não postar a placa no chão depois, eles bateram a linha na estrutura, você tá vendo? Aqui ó, esticaram a linha e bateram pra gabaritar a altura da placa e elas não ficarem desniveladas, beleza? Terceiro truque, marcaram o centro do montante pra depois ajudar no parafusamento, você saber onde o montante está. Então, três truques infalíveis pra você fazer o chapeamento de uma placa, de uma parede super rápida. Porra, gostei de ver, Outra dica importante. Aqui é tudo chapamento duplo, são duas placas. Então a primeira chapa a gente só ponteia o parafuso, tá? A gente coloca os parafusos mais espalhados, mais espaçados. E aí na segunda chapa, que aí a gente vai e bota os parafusos a cada 15, 20 centímetros bonitinho. Mas nesse primeiro momento, ó, eles são mais espaçados. Você tá vendo aqui? Estamos fechando tudo, gente <risos> Muito rápido, esses paredões também tem que ser rápido, né gente? Olha essa parede Aqui, ó, aqui atrás já tá, ó Já tá chapeado Ah, mostrar o um detalhe das emendas pra você Ó Aí aqui é um detalhe importante pra você A gente tá botando deitado, tá? Porque quando a parede é muito alta, fica mais fácil Assim, de fazer deitados Você acaba não precisando de andane Nada do tipo, assim, fica mais fácil Pra você fazer o chapeamento que aí depois a placa de cima apoia uma em cima da outra, pra prender bem mais fácil. Aí o que que acontece? Você tá vendo? Tem uma junta aqui, e a outra junta está aqui. Então você tem que fazer a junta assim, descasada. Então esse detalhe é importante porque Senão depois acaba marcando as juntas, tá? Vocês vão ver ó. daqui a pouco eles vão botar a segunda camada. Aí por que que eles botaram deitado? Porque a primeira foi, botou fácil, não descada nada, e a segunda apoia em cima, tá? Tem muita gente que pergunta qual é a maneira certa Gente, tanto faz, em pé ou deitado Não tem problema, é a questão cultural O que, que eu posso te dizer? Lá nos Estados Unidos, o povo bota tudo deitado Eu morro de rir Agora, na Europa, o povo bota tudo em pé Então é cultural, as duas formas funcionam O que precisa ter sempre Tanto em pé quanto deitado É amarração acontecendo, tá? E aqui eles estão só ponteando Vou te mostrar o parafuso que eles usam Ó, vim até na luz mostrar. O que, que acontece? A gente tem dois parafusos. O para a primeira placa, a gente usa esse mais curtinho, que é o parafuso 25, tá? O para a segunda, a gente usa o 45. Tem muita gente que pula do 25 para o 35, mas você não pode usar o 35, tem que ser o 45. Por que, que tem que ser o 45? Tá? A nossa placa, ela tem aqui, ó, 12 milímetros e meio. Tá? Então o 25 fica com 10 milímetros para fora. Quando a gente bota 12,5 mais 12,5, o que, que a gente tem? A gente tem 25 milímetros, certo? Aí as pessoas falam: ah, deixa eu usar o 35, que fica 10 para dentro também. Só que não. Quando você tem duas placas, você tem que botar mais parafuso para dentro. Então por isso que a gente tem que usar o 45. Então, Helena, para que, que serve o parafuso de 35? O parafuso de 35mm ele foi desenvolvido para placas de 15mm de espessura. Ela não é muito comum, a gente usa ela principalmente quando ela é rosa, né, para incêndio. Aí a gente usa o parafuso de 35 Agora, se você for usar duas placas ST, você tem que usar o de 25 e de 45 Essa informação, se você quiser verificar, você acha lá no manual da Associação Drywall, da Placo. Ah, os manuais da Placo são excelentes, eu super recomendo. Tá, então vai lá se quiser dar uma olhada E aí com relação ao parafuso O que você precisa ver? A gente tem a cabeça trombeta Que é esse formato aqui né? A gente trabalha com a ponta agulha Porque a gente está trabalhando no perfil de drywall E a cabecinha dele aqui ó, Sextavada e ele é pretinho assim porque ele é fosfotizado, tá? Ele foi feito para ser um parafuso interno. Você não pode usar esse parafuso na fachada. Na fachada a gente usa normalmente zincado, que é um prateado brilhante, ou então organo metálico. Às vezes no drywall a gente usa também um galvanizado, tá? Que é um superior a esse. Mas aí depende, a gente vê o que tem disponível em estoque. Mas os dois funcionam. Tanto o fosfotizado quanto o galvanizado. Morri de ri, né? Veio aqui na obra hoje a Paula. A Paula é uma aluna nossa, de, de, daqui de Juiz de Fora. Ela é engenheira, trabalha com projeto, ela trabalha com muita obra residencial. Ela veio aqui na obra de Helena, que é uma obra grande, caramba, que legal, isso cabe. pois é, quando tem obra assim, dá pra trazer aluno, porque não é toda obra que dá pra trazer aluno não, viu, gente? Eu convido os alunos para virem, viu? E aí é muito legal, porque os nossos alunos são engenheiros, arquitetos. Né, construtores, profissionais da construção civil. Então, você ter experiência de visitar outras obras, ver outras pessoas trabalhando, muda completamente, né? E aí ela passou aqui a parte da manhã toda com a gente.